Existem afiliados que trabalham com Google Ads somente e ganham múltiplos seis dígitos e sete dígitos ao mês? Cara, essa pergunta daria uma outra aula. Eu respondi algo semelhante no meu, com os meus alunos hoje, no nosso grupo lá. E o meu aluno perguntou assim, Alexandre, dá para viver só de Google Ads? Eu olhei para ele assim e falei, cara, vamos lá, vamos pensar, o que, é que você quer? Você quer viver só de Google Ads? Você tem capital para investir só no Google Ads? Dá, dá para viver só de Google Ads. Só que é assim, você vai ficar restrito numa única ferramenta. Viver de uma ferramenta, que Google Ads é uma ferramenta, o Facebook é outra ferramenta, o Instagram é outra ferramenta. Então você viver só disso, ficar preso só nisso, você fica muito restrito. Então, o cara quando tem uma visão empreendedora, né, se ele quer fazer aí múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos no mês, o cara tem uma estrutura para vender. Então, ele bate aí múltiplos 6, 7, 8 dígitos fácil, entendeu? Então, é possível você conseguir bater 6 dígitos no mês com, só com o Google Ads? É possível se você tiver capital, se tiver um bom produto para isso e se tiver cliente que compra esse produto lá no Google. Senão, cara, você vai precisar escalar isso aí em outras fontes de tráfego também. Utilizar Facebook, utilizar Instagram, Google, para fazer isso. Não coloque todos os ovos numa única cesta, né? Porque vai que um dia dá uma meta no Facebook, você perde tua conta, você, você é banido do Facebook, ou você tem uma conta bloqueada aqui no, no, no Google, por exemplo. E aí? Acabou teu negócio, entendeu? Então não foque somente na ferramenta em si, você pode conseguir? Pode, mas você variar as fontes de tráfego é muito mais fácil você conseguir bater aí um 6 em 7, por exemplo. <risos>